Bora fazer o um evento sazonal de inverno do Forza Horizon 4. Hoje nós vamos pegar o Citroen DS23 e o Lexus RCF. Primeiro desafio de tirar foto: tire uma foto de qualquer Ford em down wet. Gente, Drawnwet wet aqui, ó. Down wet, wet. Tirar a foto do Mustangueira. Easy. O easy. Que, que tem na loja do Forza hein? Tem a Mercedes aqui, ó. E esse outro carrinho aqui. Eu já tenho os dois. Ó, vamos fazer essa placa de perigo aqui, meu nobre. A gente tem que pular 220 metros. Fora de Toyota Barra. Ih, vai capotar. Vai capotar? É 250, né? Vamos fazer esse radar de velocidade aqui, ó. A gente tem que passar aqui a 434 quilômetros. Meu Deus, hein! <risos> vamos com ela, vamos com ela. A braba, meu brother, olha isso! Tá seguro o bicho, seguro o bicho! Olha, bônus da série. Ganhamos um passe do backstage. Olha, temos uma área de velocidade, uma área. A gente tem que passar aqui com a média de 173 km. Beleza. Esse aqui é o Porsche P.O., tá? É, tem que fazer a ranqueada para ganhar esse carro aqui, ó. Tem que fazer a ranqueada, né? Acredito que era isso mesmo que tinha que fazer. 179... Não, lindo, viu? Esse aqui é a Pelão, classe S2... É edição Forza, né? Raridade, Moto v Ó, nós temos aqui as corridas, né? Vamos fazer primeiro essa corrida aqui de cross country Bora entrar aqui, ó Corrida na neve Cara, eu vou com esse Ford Raptor aqui Bora lá Rapaz, esse, esse carro aqui é muito rápido E é melhor, eu acho que é melhor que a X-Class Mas dependendo do bumping não dá pra... Não dá pra segurar o bicho, não. Olha a velocidade. Que velocidade é essa, Júnior? Vai. Pra capotar. Nossa, que bonito, cara. Oi, tá cravado 144 FPS no ultra, hein? Viaja. Brabo esse carro aqui, viu? O brabo só tem que tomar cuidado. Cadê a curva aqui? Tem tenho que zerar um ambalde logo, mano. Horizon também tem que fazer umas corridinhas lá. Tem que tomar cuidado nos bump em um bumping ali, ó. Cadê o bumping? Aqui, ó, ó. É esse aqui? Não. É esse aqui também? Não. Ah, não. Vamos perder o cheque. <risos> Eu não creio, cara. Uai! Os cara perdeu também? Ah, os cara perdeu comigo, hein? Cadê o Bump? Olha o Bump! Freia! Tem! Ixi, agora lascou. Esse carro aqui tá OP, viu? Ó! Vai buscar, vai buscar. Eu confio. Olha! Ei, rapaz, que que é isso? Oxi, vocês viram o cara? A gente tem um evento aqui, ó, de rally, entendeu? Classe B, bora. Bora entrar no evento aqui, minha nobridade Tá compartilhado o BRZ. Essa pista aqui é de boa, né? Que ela tá no inverno, mas ela não tem, não tem neve no... na pista, né? Porque aqui é uma parte nobre Você gosta de branco ou do pretão? Eu, nenhum dos dois O Bruno, o Bruno diz que gosta do roxão O Bruno falou que gosta do roxão <risos> Bora, esse carrinho aqui é da hora, viu? Subaru BRZ, esse carro é lindo, né, cara? É um carro popular nos Estados Unidos e em outros países, e aqui é, no Brasil, um carro desse aqui, 200 conto ou mais, né? E sem contar a burocracia para transportar esse veículo para o Brasil. Nossa, realmente... Aqui, aqui é a parte nobre, né? É a parte nobre da Grã-Bretrânia. É por isso que a pista é limpinha, tá vendo? Aí nos locais mais suburbanos, é, às vezes passa um caminhão lá limpando a pista, mas tem muita pista aqui no Horizon que tem que ter um carro específico para andar na neve, né? Um Porsche Cayman na Classe S1. Um. Um Chevrolet SS na Classe A. É isso aí, né? Edição Forza, né? O Chevrolet SS. E na Classe S2. Deixa eu ver quem era o da Classe S2, velho. Né? Acho que a maioria dos carros lá com pneu de neve era muito bom. O Bruno, falo que você gosta do Brancão. Do Brancão? Era o. Eu falei isso? Ô, oh, mentira. Ai, ai, o Bruno... Ontem <risos> o, o Bruno falou, eu gosto do Ro... Aí ele ficou quietinho, sabe? Já era, ficar no bait. Ai, eu gosto do Ro... Opa. <risos> do roxão, né? Safado. Bora, estamos finalizando aqui a corridinha aqui. Com um o BRZ, lindeza, hein? Será que nós achamos corrida online aqui na prova, meu brother? Sai fora, metal! Ó! Oh! É, o Forza Horizon 5, é, eles lançaram a pista do que pode chegar pra gente. Do... Só que, cara, não deu pra entender muita coisa, não. Eu vi um, um símbolo da Monize, mas nada assim, interessante além disso. Olha esse boot, cara! Que traçado louco é esse? Zoado, hein, filho? Você tá zoado. Mano, isso aqui é rally, tá? Eu achando que era corrida de velocidade, é um ralisão. É um ralisão de cria. de olho no mapa aqui para pegar uma posição legal para esse cara e me tirar do cheque eu já tô vendo que ele né eu <risos> tô vendo que ele tá suspeito ah não boa valeu meu brother obrigado aí minha nobridade Junto. Tem umas pedronas aqui, né? As pistas de rally do Forza Horizon 4 e do 5 são ótimas, são ótimas. Só que aqui deveria ter categoria, né, cara? Seria top, hein? Bora, bora, bora. Acelera aí, meu filho. Acelera. Nossa, nas curvas tá passando mal, viu? Passando mal nas curvas. Que pista grande. Ó, oh, na reta eu ganho. ganho tempo, hein? Na reta o carro vai embora, só que nas curvas tá, tá complicado. Achei que o cara ia buscar, mas. Parece que ele é melhor nas curvas. Agorinha, Davi. Pera aí, rapaz. Boa, boa, boa Ganhamos, ganhamos Aparentemente o servidor está normal Vamos fazer o Forzaton agora, meu querido Adquire pilote uma Land Rover 1972 Olha aí, ó. eu não lembro de ter feito um evento com esse carro Ganhei 20 habilidades de destruição Aqui na praia tem muita coisa para quebrar nesse lugar aqui, ó. vamos lá Nossa, não quebrou isso aí? Que carro cansado, hein? Aí, ó, completou. É só ficar quebrando as coisas. Tem que vencer um evento de cross country por Ambleside. Será que no centro criativo tem algum evento aqui em alta de side Temos um evento aqui. Vamos ver se vai dar certo esse aqui, ó. Esse evento aqui é de side Ambleside. Não precisa nem tunar o carro, mas o bicho tá cansado, viu? Quem quiser colocar aí umas pecinhas redução de peso, uma, um pneu massa, o bicho anda mais. A gente tem que andar 15 milhas, ou seja, 24 quilômetros. Eu vou fazer uma Golias então, hein? É só entrar numa corrida em Golias, tá compartilhado uma tunagem pra essa bomba aí, ó. Pra quem quiser utilizá-lo. Golias tem quantos quilômetros? É só aparecer a mensagem, né? Na hora que aparecer a mensagem do foro, já tô. É só sair do evento. Não precisa nem terminar a corrida. Olha aí, olha aí. Completamos, hein? Completamos aqui, meu nobre. Esse carro aqui tá o capiroto. O bicho tá bravo, uau, Lexus RCF, terminamos o evento sazonal aqui meu brother, falta a primavera agora, a prima da Vera vai dar um Porschezinho bonito, hein aquele Porsche ali, ó, e um Toyota GT86 apelão, raríssimo aqui no Horizon 4, hein